Salve galera do YouTube, beleza? Como estamos? Como vamos e pra onde vamos? Geek da Super Geek Play Games trazendo um vídeo no canal mais ativo de todo o YouTube E hoje galera, trazendo um vídeo pra vocês pra comentar sobre o que tem acontecido Essa semana aí do Zelda Tears of the Kingdom Bom, como vocês já devem ter visto em outros canais Focados em Nintendo e até canais de notícias, websites e Twitter O jogo... Zelda Tears of the Kingdom vazou na internet aí vazou vazou muito assim vazou demais 11 dias antes do seu lançamento oficial ou seja quem possui Nintendo Switch desbloqueado quem será que tem eu não conheço e quem tem emuladores aí no PC de Nintendo Switch conseguiram baixar e instalar e jogar o jogo. O novo Zelda que é um jogo aguardado aí por pelo menos seis anos desde o último Zelda, o Breath of the Wild, conseguiram com antecipação jogar este game tão aguardado de forma gratuita. Bom, com certeza a Nintendo não ficou feliz em saber disso. Eu tenho certeza que a, a, a Nintendo deve estar bem irritada com esse assunto Porém vazou né? Como disse para vocês em outros vídeos Acontece bastante de ter vazamento de jogos aí Antes do lançamento Isso aí é um problema que tem que ser muito estudado Porque o que acontece é, Não tem como falar que a culpa é da Nintendo Em relação a esse vazamento total Porque você imagina Ela precisa enviar a mídia física dela Para as lojas Para ser vendida no dia do lançamento Então ela precisa enviar com antecipação e acontece que alguém pega a mídia física, ou até mesmo alguém que trabalha na Nintendo mesmo, extrai lá o arquivo e consegue divulgar ele na internet, aí pronto, aí vazou, aí acabou, Tá todo mundo tá liberado, tá liberado pra geral. Mas com esse vazamento, teve uma informação aí da galera que mexeu nos arquivos, pra, não sei se vocês já viram, teve um tweet do Necro Felipe, Necro Felipe que é do Universo Nintendo, e ele colocou né, algumas, algumas informações, eu vou colocar aqui na tela para vocês, que diz que em Languages, ou seja, em idiomas, lá nos arquivos do jogo do Tears of the Kingdom, tem um PTzinho, que pode ser português, tanto faz de Portugal ou do Brasil. E aí, isso fez com que a galera ficasse bem animada, de que aí, possivelmente, poderemos ter uma tradução para português do jogo. Isso é uma coisa que a gente... Já tem discutido aqui no canal, já falei diversas vezes, que era o básico que a Nintendo deveria fazer, o básico do básico era fazer a tradução do jogo para português. Uma vez que no Brasil somos aí um, um público muito grande, consumimos produtos da Nintendo, que não é barato no Brasil, né? Vamos falar a, a verdade, não é barato. Um jogo 400 reais é um pouco salgado, tendo em vista o salário mínimo Isso sem falar da parte de desbloqueio, que muita gente desbloqueia E eu entendo, se você é contra o desbloqueio, tudo bem, eu respeito a sua opinião Mas muita gente desbloqueia e aí consegue formas alternativas Mas aquela pessoa que ela não desbloqueia e ela segue a risca Compra tudo nas lojas e paga em 400 reais em cada jogo Você pensa que 10 jogos que a pessoa tem, já dá aí, vamos falar 300, uma média 3 mil reais, de joguinhos, é salgado esse vídeo é para falar sobre essa possibilidade. Será que eu realmente acredito que há é uma tradução? Esse vídeo aqui é totalmente minha opinião, fonte vozes da minha cabeça. Eu acredito sim que eles possam fazer uma tradução em português. Claro, o Zelda é um jogo muito grande, né? Requer muito tempo, requer aí um time muito grande para fazer a tradução. Porém, se esses arquivos realmente foram encontrados ali na raiz do jogo, eu não tenho esse acesso, eu não, nem sei fazer isso, Para ser sincero, eu tô me baseando nesse tweet que rodou aí para todo mundo, todos os canais de Nintendo falam sobre isso, eu acredito que sim, numa atualização futura pode ter a tradução. Muita gente que jogou fala, galera, que teve aí umas quedas de frame no jogo, e isso aí eu creio que seja normal, na minha opinião, porque o hardware do Nintendo Switch é de 2017, nós não tivemos nenhuma melhorias significativa na parte de hardware ou nada que possa fazer com que ele acompanhe a geração de novos consoles e aí assim um upgrade para que ele rode melhor com mais os jogos nós ainda utilizamos ainda praticamente é o mesmo Nintendo Switch 2017 é o mesmo hoje em 2023 ou seja meu amigos já tá na hora, né, Nintendo? Bora lá. Estão deixando a gente sonhar. Eu realmente acredito que possa ter um upgrade aí pra português. Vamos esperar pra ver o que vai acontecer. Realmente foi um assunto bem polêmico. Muita gente tá nervoso, mordendo o cotovelo aí na internet. Porque, querendo ou não, imagina, você compra na pré-venda, espera, tá ansioso. E, de repente, 11 dias antes, tava pela internet, todo mundo jogando. Cara... Eu até entendo a frustração da galera, mas, infelizmente, acontece. Eu, com certeza, se eu fosse produtor de um jogo, se eu produzisse um jogo grande como o Zelda e ele vazasse 11 dias antes do lançamento, eu também ficaria chateado. Mas nós temos que levar em consideração que o Nintendo, galera, o Nintendo Switch, o fato de ele ser desbloqueado, ter a pos possibilidade... O fato do Nintendo Switch ter a possibilidade do desbloqueio faz com que ele tenha uma venda muito maior. Isso eu tô falando no mercado brasileiro, tá? Eu sei que muita gente é contra o desbloqueio e respeito quem é contra, mas se só tivesse jogo a 300, 400 reais, eu, a minha opinião, não acho que ia ter uma quantidade tão grande de vendas no Nintendo Switch como ele tem hoje no mercado. Bom, galera, espero que vocês tenham gostado do vídeo. Esse aqui é um vídeo mais de opinião, bate-papo com vocês. Se você gostou do vídeo, deixa aquele like, Maroto Esperto. E se você não é inscrito, se inscreve no canal. Muito obrigado, valeu, tamo junto. Fui!